Entendi na forma pura E compreendi tanta mistura Então dissolvi e coagula No crânio de bode com androge na postura Eu tô no espaço no precipício Tanto no macro Quando no micro Tô do seu lado Neste abismo Iluminado Anjo e bicho Eu sou a estrela Da manhã Saber com gosto de maçã eu trago a luz de um novo dia, próprio sabor, sabedoria. Quem me entendi? Forma pura E compreende Tanta mistura Então dissolve E coagula Num crânio de bote Com antrógena postura Eu vou no espaço No precipício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 Eu trago a luz De um novo dia Prove o sabor Sabedoria Quem me entende Na forma pura E compreende Tanta mistura Então dissolve E coagula Do crânio de bote Com traje na postura A Kundalini Precisa de esteroide Para chegar no crânio de o crânio de bode O crânio de bode É o esfenoide O esfenoide É o crânio de bode A Kundalini Precisa de esteroide Para chegar No crânio de bode O crânio de bode É o esfenoide